Esperto o mundo ao som do meu tambor. Esperto ao som do meu tambor. Grande espírito de força. Grande espírito de Raus, raus, boa tarde, boa tarde, noite mesmo. Eu sou Paulo Sérgio Oliveira, em mais um programa pelas mágicas ondas da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Feliz novamente com um convidado que fez muito sucesso semana passada e eu prometi que eu ia trazer para trazer a diversidade da música de unidade. Não é música indiana, não é música xamânica. Paulo, o seu programa é xamânico? Não, meu programa é de unidade, o seu CD, Consciência Cantada, é xamânico? Não, o meu CD também tem mantras, porque não existe essa separação música espiritual, música espírita, mantras, música xamânica. Isso são rótulos da frequência menor. Na percepção do despertar, isso é uma ilusão. A gente não mistura nada, porque nada foi separado. Pelas Mágicas Ondas, apresento aqui o meu amigo Marcos Santuris, que vai trazer já uma música daqui a pouquinho, já vai soltar ali. Deixa eu falar que hoje você pode, dá tempo ainda, já está acontecendo daqui meia hora às 18h30 o lançamento do meu livro 11 Passos para o Despertar, aqui na Livraria Cultura, aqui em frente à Rádio Mundial, Conjunto Nacional 2073. Paulo Sérgio Oliveira com dois H's, é, você acha no Facebook também, você me acha nas mídias, dá uma gulgada aí que você vai ver muito trabalho meu, e hoje você é meu convidado, é gratuito, Dá tempo de você vir aqui para esse evento, que é o lançamento do meu livro. Vem me dar um abraço, né? É, depois a gente vai sortear CDs, etc, etc, etc. Mas hoje, conforme eu prometi a semana passada, porque não deu tempo, é uma diversidade tão grande, eu estou aqui com o meu amigo Marcos Santuris, que já vai soltar uma música aí, para vocês sentirem a vibração espacial do Citar. instrumento mais antigo que eu conheço... Abre-te coração, muito poderosa Abra o coração, abra-se para a expansão, abra-se para o novo, abra-se para a nova era O som de Marcos Santos A gente não ficar só numa música Eu queria trazer mais outras Então a gente, infelizmente Dá uma paradinha Assim também você adquire o CD do Marcos Marcos, é. boa tarde de novo né? Poxa, muito feliz pela receptividade Do teu público, toda a galera Participando e hoje Feliz também com o lançamento do teu trabalho Poxa Aqui Deus. na Livraria Cultura Quero estar lá, convidei aí já uns amigos. Daqui, Daqui é a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Perfeito. É uma longa história. Eu imagino. É um filho que nasceu, né? Com muito certeza, querido. Estou muito feliz que você está aqui. Ainda mais que você está trazendo uma música que eu conhecia só em espanhol. Perfeito. Você teve o trabalho de traduzir para o português. No Exato. Teu... Gente, esse aqui é o CD do Marcos. Pachamama Gaia. Pachamama Gaia. Se você quiser adquirir e não quiser chamar o Marcos agora, não quiser... Me chama lá na minha página, eu direciono para ele. Exatamente. Esse aqui é o meu, tá? Esse é o CD que ele está vendendo. Esse exemplar é meu, tá? mas <risos> vamos deixar um outro aqui hoje para... Para sorteio. Para sorteio para toda a galera que está te ouvindo agora. Então é o seguinte, ó. É, ao invés do Facebook, como eu vou estar no evento, quem falar um pouco, uma frase mais bonita sobre Pachamama Terra, na minha lista de WhatsApp, 11 é. 991197915... Vai ganhar o CD do Marcos, tá bom? Aquela frase que mais alegrar a gente aqui, mais tocar a gente sobre a importância da Mãe Terra. Fica na criatividade de vocês. 11 9, 91, 19 7915, o CD do Marcos. Essa música, Sim. eu conheci com a Beth Justi lá do Quatro Cântaros. Ah eu acompanhava ela no violão nessa música, certo. em espanhol. Exato. Ela conta a história da Terra. É uma coisa A Magia impressionante. da Terra, né? É, Abre-te memória antiga, escondida na terra, nas plantas, no fogo, na água. Realmente mexe com os sentimentos, mexe com essa ancestralidade nossa. E eu quis fazê-la em português, que boa parte do CD está cantado também em espanhol, para abrir essas fronteiras e para homenagear todo esse meu aprendizado de 15 anos vivendo lá em Madrid, na Espanha. Né? Uhum. Muitos amigos terapeutas trabalharam, os músicos também, no CD. Então, minha irmã, que está na Universidade de Seattle, me enviou várias canções dos, das etnias Hopi, e Cheyenne. Eu vi aquela hora com você, achei Realmente impressionante. E bacana um como você conseguiu trazer o citar para dentro... Pra essa linguagem. dessa linguagem. Nessa linguagem, achei isso um trabalho especial. De uma especial. forma mais fluida, digamos assim, quase mântrica, né, Paulo? Foi um desafio manter um pouquinho dessas minhas raízes, aprendizados, mas navegar, para quem ainda não conhece... Esses conteúdos como uma mensagem de Pachamama Gaia, da nossa... Uh, toda ancestralidade amazônica, todo, todo esse conteúdo muito atual, porque a, a Terra, a Mãe Natureza, está necessitando de um brado de alerta. Né? Sim, sim, sim. Ela nos está conectando. E eu creio que todas as canções vão com essas etnias Hopi, Cheyenne, tradições dos índios norte-americanos, os Incas e depois toda essa região amazônica Traz esse fundamento E eu estou muito feliz, assim A força da Mãe Terra é algo incrível, gente Olha só, você já percebeu né, Que a gente... Você está caminhando pela Terra, né? Caminhando aí pela calçada da Paulista aqui Você está caminhando... Você não consegue voar Você é. não consegue flutuar Aí alguém falou para você Que isso, um cara genial chamado Isaac Newton Chamou de lei da gravidade, né? A gente, é a força do centro da Mãe Terra te chamando, te enraizando. Por isso que você não voa, não flutua. Só que cada a cada ação existe uma reação. A Terra te devolve em forma de energia, que nem é tão sutil assim, chama-se Kundalini. Sim. O arquétipo dos nossos índios aqui, Yoshibu, bubutan uhum. o grande espírito da jiboia branca, é a mesma coisa. A ah, mesma. Só muda o arquétipo. Incrível. Você recebe essa energia. E se você souber. Se empoderar com essa energia, você vai ter uma energia de realização imprescindível, impressionante, como os grandes realizadores da humanidade. Ah, o que, que tinham esses caras de especial? Eles tinham a capacidade de realizar, quer dizer, trazer para a realidade tudo aquilo que estava no plano mental, no plano da consciência. E é essa energia. Ela é tão, tão poderosa que ela gera uma vida, ela traz energia sexual. Mas ela traz muito mais do que isso. Então, quando falo, a gente fala de energia de terra, a gente não está sendo lúdico, a gente não está sendo teórico, a gente está falando de uma possibilidade de realização do milagre, da manifestação. Exato, do milagre da vida mesmo. Né? E nessa canção diz exatamente que o tempo é agora e que abrimos esse coração, essa nossa sensibilidade, como... Realizemos agora. Exatamente. E porque o espírito cura, o amor também, a, a natureza floresce, a vida perdura. E com todo esse aprendizado e essa conexão é um caminho para chegar a essa energia divina que cada um pode dar o um nome que queira. E no caso nós estamos falando de Pachamama Gai, a mãe natureza. Olha, hoje eu queria explorar em outro sentido, explorar no melhor do sentido, você já me conhece. Certo. Na verdade, eu conheço o seu citar, é, a gente, eu vou pedir mais uma música até para a gente ir lá para o Tomás é, fragmentar na filmagem, Perfeito. mas depois eu quero falar desses tambores que você está me trazendo, isso aqui é um... É uma canjira, um tambor canjira. mais antigo, digamos, do sul da Índia. É o precursor do pandeiro, eu poderia dizer isso? Exato, disso? é o precursor do pandeiro. Aham. Uhum. Mas ele tem uma coisa aqui, né? Tem, afinação. tem uma outra técnica que você muda a, a afinação e fica parecendo quase que... O, em castelhano a gente fala o latir, o pulsar do coração. No caso do, da canjira, a gente apertando a pele e, e colocando o instrumento não na, é, na horizontal mas na vertical e apertando a pele e a gente consegue um grave especial e modula pela pressão na pele. Mais ou menos assim. Solto. Ah, daqui a pouco nós vamos fazer. Tomás, eu vou, eu vou pedir para o ouvinte aí, para você, ouvinte, não muda nada. O Tomás só vai é, dar uma fragmentada no vídeo e com uma música do Santures. Traz o que você quiser, Santures. É. Vamos na intuição. O que, que o nosso público está pedindo nesse momento? Olha, falando De... da ancestralidade, a minha canção que eu homenageio, a, a energia feminina, por excelência, a, Kálica. a Kali é uma deusa poderosa, ela é a consorte, a companheira de Shiva, o deus que criou o universo dentro é. da tradição indiana, o próprio som. E eu fiz uma música muito conhecida, que as escolas fazem coreografia aqui no Brasil, no templo da deusa Kali. Oh, my God.